Pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário E hoje eu vim falar sobre as minhas leituras de mês de dezembro de 2016 <música> receberam, terça-feira, a Norbe falou um pouquinho sobre as leituras dele na terça-feira, então, se não viu ainda, dá uma olhadinha aqui nos cards, e eu já vou logo pedindo pra que quem tiver temas aleatórios ou que queiram perguntar pra gente, pode deixar aqui nos comentários, que a gente tá pensando em fazer uns vídeos com temas sugeridos pelos inscritos. Antes de falar dos meus vídeos de dezembro, eu vou falar de um livro de novembro, que eu esqueci de falar no vídeo de novembro, então eu vou falar sobre A Garota no Trem, onde a gente vai conhecer Rachel, que é a nossa protagonista, digamos assim, ela vai pra Londres, todos os dias em um trem e toda vida que o trem para, ela fica observando um casal. Ela meio que criou uma história que é um casal perfeito e ela tem nomes para esse casal e ela cria toda uma fantasia né, na cabeça dela. Aos poucos a gente vai conhecendo um pouco da vida dela e a gente descobre que na verdade ela é separada, que ela ainda corre meio que atrás do marido e que ela é alcoólatra. E isso é muito importante para todo o contexto da história. Ao mesmo tempo a gente conhece Megan e a gente conhece Anna que é a atual mulher do marido de Rachel e as três, na verdade, são as narradoras do livro. Fazendo um resumo, Megan, que é a mulher do casal que Rachel fantasia some um dia e nesse fatídico sábado, com Rachel, estava pelo bairro só que ela não lembra porque ela estava bêbada. Então começa toda uma investigação atrás do sumiço de Megan, mas Rachel tem alguma intuição que ela tem alguma coisa a ver, só que ela fica com medo porque ela não sabe se ela fez alguma coisa com ela, e ela fica querendo lembrar porque ela pode ajudar no caso ou não. E aí a gente começa a ver o desenrolar da história. Como todo caso de sumiço, o Marido de Megan passa a ser o suspeito número um da história, só que através das três narrativas a gente vai conhecendo os personagens e a gente vai sendo levado ao desenrolar da história pra gente saber quem é que tem culpa nesse sumiço. Já dá pra perceber que o um livro é um thriller, então a narrativa dele é muito, muito envolvente. Eu achei um livro interessante por essa questão da narrativa, você não então tanto pela questão do ponto de vista dos personagens, como de tempo porque eu tenho esse detalhe, o tempo vai e volta, então a gente precisa meio que montar esse quebra-cabeçazinho por outro lado, como Rachel, que é a nossa protagonista, é alcoólatra, a gente sempre fica com aquele pezinho atrás, se a gente pode ou não confiar nela. Um ponto negativo que eu achei foi em que, há muitos casos, o famoso homem fazendo para Praticamente todos os relacionamentos que são abordados no livro são relacionamentos meio abusivos, tanto sei lá, seja fisicamente ou psicologicamente e isso me incomodou um pouquinho Mais ou menos em 70% do livro Eu achei que a história estava começando a ficar um pouco maçante e meio repetitiva Mas no final das contas deu muito bom Eu gostei do desfecho que eles deram Sendo que antes do final eu já conseguia saber quem tinha culpa no sumiço de Megan No final das contas eu livro que eu recomendo muito Principalmente pela narrativa envolvente esse thriller Que você fica nervoso pra saber o que acontece E pelas reviravoltas que acontecem durante toda a história Minha primeira leitura de dezembro foi um terror que foi o conto de Gillian Flynn, o adulto. Eu estava com um pouco de receio sobre ler esse conto porque a minha expectativa estava muito alta por ser Gillian Flynn. E a nossa protagonista, ela já começa o livro falando como ela é boa em bater punheta e como ela é boa em enganar as pessoas. Então, já não começa leve o negócio daí, né? No caso dela, ela dá meio que uns golpes de evidência. Só que aí, um belo dia, ela encontra uma mulher que aparentemente é bem desconfiada e bem diferente a esse tipo de coisa. Mas que resolve ir atrás dela com um caso de uma, meio que um caso mal assombrado e um afilhado meio perturbado alguma coisa do tipo. Eu não vou falar muito mais sobre a história porque é uma história super curtinha então eu tenho medo de falar alguma coisa que eu não deva, mas eu li esse conto em menos de uma hora, assim eu comi o conto porque eu fiquei muito nervosa e muito ansiosa com o que ia acontecer ruí as minhas unhas, mas como sempre, como eu já esperava a escrita da autora não decepciona em nenhum momento, é muito muito, muito suspense só que eu fiquei com aquele pezinho atrás, que eu fiquei garoto exemplar Porque eu fiquei, eu não, eu não sei se eu posso confiar Porque eu vou ser enganada já já Mas é uma leitura super rápida, é uma leitura que eu indico Assim, eu achei super interessante eu Ainda tô começando a me aventurar nesse mundo dos contos Mas eu acho que foi um conto bem satisfatório E eu gostei bastante da leitura Outra leitura que eu fiz em dezembro foi Antes que eu vá, de Laura Oliver E a gente vai conhecer Samantha Que é uma menina assim, muito perfeita Que ela tem um namorado perfeito, ela tem as amigas perfeitas Assim, uma vida ótima Só que aí, chega um dia que ela morre e aí, a história vai se passar em cima de uma segunda chance que ela tem. A chance de reviver aquele dia e mudar certas coisas, por já saber o que vai acontecer. Tem isso pode ser uma história meio repetitiva, porque ela vai ser contada várias vezes, só que a narrativa dela é muito fluida. Com essa repetição, a gente acaba se apegando muito aos personagens e à própria história. Eu acredito que o intuito dessa autora foi instigar uma reflexão sobre como todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, por menores que sejam, se acaba influenciando em alguma coisa. E eles têm um impacto e uma importância muito grande, seja pra nossa própria vida ou pra vida de outras pessoas, que às vezes a gente nem tem noção disso. Eu também refleti muito sobre vários si's da vida, e se eu não tivesse estudado no colégio tal, e se eu não tivesse, sei lá, feito basquete na minha vida, e se eu não tivesse sentado naquela cadeira naquele dia no colégio, ou se eu não tivesse olhado pra pessoa da maneira que eu olhei, ou se eu não tivesse falado com alguém. Enfim, você começa a viajar em todas essas coisas e pensar em todas as pessoas que você conheceu todas as pessoas que passaram ou que estão na sua vida e se elas estariam se você não tivesse ou tivesse feito alguma coisa, me profundo Bem profundo. No final das contas foi uma leitura que eu gostei muito, que eu li bem rápido. Eu realmente me apeguei aos personagens bastante. Assim, não é uma história muito original, mas é uma leitura muito agradável. E eu acho que vale muito a pena justamente por essas reflexões que o livro acaba trazendo. Se tá gostando do vídeo, inclusive, já deixa o seu like aí, que ajuda muito a nossa divulgação. Terceiro livro do mês foi Anexos de Rainbow Row. A gente vai conhecer Beth e Jennifer, que são colegas de trabalho e elas trocam e-mails pessoais no trabalho. Só que estamos no início do milênio, ali, 99 para 2000, e as pessoas estão, assim, loucas com o que pode acontecer com a internet. Estão sem saber muito bem o que é a internet. E nessa empresa existe uma pessoa que lê todos os e-mails através de filtros. Essa pessoa é Lincoln e elas sabem que, que existe uma pessoa que lê, só que elas ignoram. Ele acaba lendo os e-mails e não lança uma advertência a elas e continua lendo esses e-mails e se afeiçoando por elas. O que, que vai acontecer? Treta, né? Todo mundo sabe que não pode dar certo uma história dessa. Como não é surpresa, a narrativa de Rainbow é muito fluida, assim, é um livro muito facinho, muito levinho de ler. Também não achei das histórias mais originais, porque a gente, né, sabe mais ou menos o modelinho ali do que vai acontecer. Mas me cativei muito pelos três personagens, uns mais que os outros. Só fica um pouco receosa porque, particularmente, eu tenho um probleminha com essas coisas de stalker, sabe? Eu tô de medo dessas coisas. Não foi o melhor livro que eu li de Rainbow, mas é um livro, assim, foi muito legal conhecer a história. E é uma leitura, lógico, muito fluida E que, gente, é Rebo, né? É tipo a rainha do, da porra toda Então, lê que vai dar bom Inclusive, se você estiver gostando dessas resenhas Eu vou deixar aqui embaixo os links dos livros E você pode comprar e ler E dar tá sua opinião, né? Porque isso é que importa O penúltimo livro que eu li no ano foi Pax Essa coisa fofíssima que é Pax Nesse livro a gente vai conhecer Peter Que tem uma raposa E o pai de Peter foi pra guerra Então Peter é obrigado a abandonar Pax, que é a raposa na floresta e ficar com o avô. Nesse meio tempo, Peter se arrepende e bota na cabeça que ele tem que ir atrás de Pax, porque Pax vai morrer se ele não for atrás de Pax. Então ele precisa da raposa dele, que é a, a melhor amiga dele e ele tem que salvar Pax de volta. Esse é mais um livro onde a narrativa é alternada e a gente vai conhecer os dois lados dessa empreitada deles dois. Porque no início Pax não entende o que tá acontecendo e aí a gente vê o lado dele e vai conhecendo todas as pessoas e raposas que eles acabam conhecendo Conhecendo que ajudam e não ajudam às vezes toda essa aventura. A história passa umas mensagens muito bonitas sobre amizade, sobre caráter, tanto por esses personagens que a gente acaba conhecendo, como por Peter como por Pax, porque no livro as raposas se comunicam, então a gente sabe os pensamentos delas e também tem umas tapinhas da cara que, pelo amor de Deus, porque em algumas cenas a gente meio que percebe uma crítica até por simples questionamentos sobre algumas ações do homem e da guerra, então sabe uma alfinetadinha assim, que ele pergunta sim sí, mas por que a guerra, sabe, ele me explica o que é a guerra e você fica, caramba, é, é isso mesmo, essa bosta mesmo que o ser humano faz, é, é... ué. Tiveram alguns momentos que eu me emocionei bastante, justamente por essas mensagens Algumas mais diretas, outras mais nas entrelinhas Mas que no final das contas acabam fazendo um livro muito bonito, assim, muito tocante E que realmente vale a pena muito ser lido É uma história muito bonita e muito sensível que as pessoas deveriam conhecer e refletir Sobre as nossas ações aí pelo mundo o último livro do mês foi A Geografia de Nós Dois, onde a gente vai conhecer Lucy e Owen que vivem em mundos completamente diferentes, onde Lucy tem dinheiro e Owen mora no subsolo do prédio dela onde o pai dele foi contratado só pra administrar o prédio Um belo dia eles ficam presos no elevador durante um apagão e eles são meio que obrigados a passarem algumas horas juntos e aí eles conversam e coisas do tipo e coisas que a gente já imagina que vai acontecer porque eles acabam se apaixonando, só que ninguém fala nada. Aquelas coisas, né? Tipo insta-love tá ali, não mesmo, show de bola. Como ninguém fala nada, a história acaba não andando porque, né? Um diz que ah, significou muito pra mim, mas não sei se significou pra ele Pra ela, não sei o que, foi naquela relação, Só que aí eles acabam se separando Por diversos motivos E aí a gente vai justamente conhecer A história dele em, nesses vários cantos Às vezes eles estão se falando Às vezes eles não estão E aí a gente vai ver ao longo dos meses Como é que vai se passar a história deles Particularmente não é um livro que me toca muito Porque essa questão de insta-love A pessoa já fica com aquele certo receio Tipo, ah, não sei se eu vou gostar Só que era um livro que eu já sabia Eu já esperava isso isso pelo histórico da autora, porque ela é a mesma autora de A Probabilidade Estatística do uma Primeira Vista, que eu já li, e é o mesmo modelinho de história. Eu sabia que era uma coisa muito, muito rápida, uma coisa adolescente, que a gente não acaba relevando porque, enfim, a gente já espera isso. Por outro lado, não tem tanta melação como eu esperava, então não foi um livro que eu pensei em existir, só, só fui indo, assim sabe quando você não quer ler uma coisa com muito conteúdo? É só uma coisinha de boinhas que você vai, você lê felizinha e show de bola. Uma coisa o que eu gostei muito foram todos os lugares que eles acabaram passando e eu fiquei com vontade de conhecer todos eles, sim, porque eu sou dessas mas foi uma coisa que eu achei legal, assim, foi o que diferenciou a lei pra mim mas também porque eu gosto muito de viagem Foi uma leitura super rápida, uma leitura que eu recomendo para o estilo de leitura quando você quer, assim, esparecer parecer, sabe, ler por ler e, e ficar de boa na vida Espero que vocês tenham gostado das leituras, se gostou Dá um like aí pra ajudar muito a nossa divulgação. Lembrando que eu vou deixar os links aqui embaixo se quiser comprar qualquer um desses livros. Se não for inscrito, por favor, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no Elefante Tarário. E fique ligado em todas as nossas redes pra saber o que rola por aqui. Valeu! Esse é mais um livro onde a história... Esse é mais um livro onde a narrativa é... Esse é mais um livro onde a história... Oh, meu Deus!